Ao desejo para você uma ótima noite. Boa noite. Seis em ponto no estado do Rio de Janeiro. A partir de agora, as notícias da nossa região. Se você está na capital, vai ficar bem informado. Está no interior? Também vai ficar bem informado. Está em Niterói, São Gonçalo, na Baixada Fluminense? Vai ficar bem informado. Não importa o lugar. A partir de agora, você saberá tudo o que acontece no Rio de Janeiro. Vem, vem, vem comigo, Rio. Uma operação da PM para conter uma guerra de traficantes terminou com três suspeitos mortos em Japeri, na Baixada Fluminense. Tiros, hein? Acompanhe comigo a guerra. Olha que coisa.